Eu já fiz uma outra resenha de um livro do Cheyenne, se você quiser, é só assistir clicando aqui nos cards. É do livro O Homem Fantasma. E esse livro aqui é totalmente diferente daquele primeiro livro. Se você já acompanhou o canal aqui há um tempo, você deve saber que eu amo ficção Científica. E especialmente quando tem Viagem no Tempo e ETs. Esse livro, ele consegue juntar os dois. Então, assim... A história é sobre um jovem chamado Nicholas, que ele tá lá fazendo a faculdade na dele, quando chega uma nova estudante chamada Zara, e aí ele acaba, assim como basicamente todo mundo da turma deles, acaba é, se apaixonando por essa tal menina. E aí, essa menina vai dando em cima dele, ele vai dando em cima dela, e quando eles vão ver, eles estão ficando. E logo no iníciozinho do livro, isso é tipo real, muito no início do livro, ela conta pra ele que ela é uma extraterrestre e que ela precisa levar o Nicholas até o planeta dela, que se chama Vida, porque ele faz parte de um plano em que ele é a única pessoa que pode salvar a princesa do planeta dela. E aí ele fica meio nessa de vou, não vou, vou, não vou, e acaba que ele vai. E esse é basicamente o princípio da história. A partir daí as coisas vão se desenvolvendo, a gente vai descobrindo mais sobre o planeta Vida, sobre a história do Nicholas e também um pouco sobre a Zara. Os governantes de Vida, eles meio que propuseram uma competição em que eles pegaram dois grupos e eles tinham a mesma missão, que é basicamente ir até a Terra, buscar o Nicholas e salvar a vida da princesa. Então, a equipe da Zara é um desses grupos. E tem um outro grupo que também a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre eles ao longo da história. Então, rola que tem essa competição real e o grupo, sem ser o da Zara, que é o outro grupo, eles são meio que os vilões, porque eles estão querendo a qualquer custo roubar o Nicholas. Do, do outro grupo, que eu senti em alguns momentos que o autor ele apresentava perguntas, questões e problemas, enfim, esse tipo de coisa, e muito pouco tempo depois ele já solucionava aquele problema, então tipo, em um capítulo ele falava sobre uma questão X e que você falava assim, nossa que legal, vou querer ler para descobrir mais sobre isso. E no parágrafo seguinte ele já solucionava aquele problema, ou pior ainda, já apresentava o plot twist que poderia ter sido aproveitado muito mais lá pro final. Isso me incomodou um pouco mais na questão de que eu vejo que o livro tinha muito mais potencial, porque realmente se todos os plot twists que aconteceram ao longo tivessem sido guardados pro final, teria sido um mega blow mind em que você ia ficar assim, meu Deus do céu, eu preciso ler o próximo livro. E isso não acontece tanto. Eu terminei esse livro, eu gostei bastante, achei a história bem legal, mas ele não deixa muitos ganchos pro próximo, porque, no caso, é uma trilogia. isso não atrapalha em nada na sua experiência de leitura. E tem um outro ponto que esse já me incomoda um pouco é, durante a leitura, que são as falas dos personagens, mas pro início do livro rola algumas vezes em que as falas não são... Muito convincentes Eu senti elas um pouco artificiais Eu particularmente não consegui imaginar uma pessoa Ou um ET, né, tanto faz Falando aquelas coisas Mas ao longo do livro isso vai diminuindo E mais pro finalzinho isso melhora Bastante e Dá pra perceber a evolução da escrita do autor também. Mas pro finalzinho do livro, ele descreve mais sobre esse planeta e também sobre o como que são as pessoas que vivem lá. Em um resumo do que eu achei do livro, eu achei ele bem legal. E o autor ele tem uma criatividade imensa, porque ele consegue imaginar várias situações que são até convincentes, assim, o como que tudo isso aconteceu. O grupo principal também é bem caracterizado, você consegue identificar quem eles são através das falas e também através das atitudes que eles vão tendo então isso eu acho que é uma coisa que o autor soube fazer muito bem, que é essa construção desse universo e realmente o que mais é, me incomodou é justamente a questão das falas, que essa parte já não conseguiu me convencer. Então eu realmente me entreguei na história pelo universo que ele criou e por essa mitologia que ele foi desenvolvendo e que com certeza ele vai continuar desenvolvendo. Durante os outros dois livros então, Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários O que você achou ou qual é a sua expectativa Se você ficou interessado em ler Vá aqui na descrição que vai ter o um link Para você comprar o livro lá na Amazon E você vai estar ajudando o Estante Quadrada a continuar crescendo Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora E nos vemos no próximo vídeo Tchau